Os três pilares para você ter resultado na mídia social. Primeiro pilar, você tem que construir conteúdo de valor. Entregar o melhor conteúdo possível para o seu público. E dentro desse conteúdo de valor, você vai pensar o seguinte, 65% do teu conteúdo tem que ser conteúdo puro, só informação mesmo. 30% do teu conteúdo pode ter uma chamada para ação, digamos assim, clica aqui para acessar o grupo, ou baixa o material, ou alguma coisa assim. E só 5% vai ter venda, 5% de oferta. Mas é importante ter esse 5% de oferta, tá? Tem gente que não quer colocar oferta? Beleza, mas é legal você colocar oferta também. Tem que ter um pouquinho de oferta para que as pessoas acostumem também com aquilo. Mas a maior parte do seu conteúdo tem que ser relacionado a conteúdo de valor. Conteúdo que vai engajar, que vai ajudar as pessoas. Esse é o primeiro pilar. Segundo pilar é o seguinte, é relacionamento. Mantenha uma frequência de relacionamento com o teu público muito boa. Quando a gente fala de relacionamento, pensa sempre assim, quando você quer ajudar o teu público, você automaticamente tem mais engajamento. Então, relacionamento vai te trazer muito mais engajamento. Esse é o segundo pilar. E para relacionamento, você pode fazer enquete, pergunta, é, pedir para as pessoas comentarem, e fazer alguns jogos desses virtuais, onde você consegue fazer com que a pessoa interaja com as suas publicações. E uma sacada é, responda todo mundo, esteja próximo e presente para todas as pessoas. E o terceiro ponto, o terceiro pilar é... Frequência e consistência. Você precisa de uma frequência nas suas postagens e consistência. Continue fazendo sempre. Independente se no começo você vai ter poucos seguidores, poucas pessoas assistindo, continue fazendo. Vai melhorando a cada dia. E essa frequência você estipula. Se você conseguir produzir diariamente, você vai ter um resultado muito melhor do que quem produz uma vez por semana. Mas se você só consegue produzir uma vez por semana, produza o seu melhor conteúdo naquele dia e depois fragmente esse conteúdo para postar em outros horários. Porque Se você produz um conteúdo completo... Por semana, você vai lá e grava uma, um webinário completo, igual a essa aula de mentoria, você pode cortar fragmentos, e esses fragmentos vão servir de tanto conteúdo em vídeo, quanto frases, que você pode pegar termos que você utilizou para distribuir na tua mídia social, e você vai ter uma frequência muito maior de postagem. Beleza? Esses são os três pilares para que você tenha resultado e você consiga crescer nas mídias sociais.